152. 100... Alô, vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, são 152 anos do município de Rio Negrense. Festa essa que termina no dia 15, no dia do aniversário do município. Mas agora já é contagem regressiva. O show começa hoje, as festas começam hoje a partir das 20 horas. Os portões vão ser abertos aqui no Parque de Eventos Valmor Nardes. Está conosco as secretárias do Sara Aide, Cultura e Turismo. E conta para nós aí, preparativos já para a reta final do início da festa. Secretária, uma boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os seguidores do Rio Mafra Mix. Exatamente. Estamos aqui naquela tensão, nos últimos preparativos para essa grande festa que inicia hoje. A grande inauguração daqui do Parque de Eventos do Dr. Valmor Nardes. O nosso parque aqui está todo já assim a mil. Né? Ele pode mostrar ali se quiser a, as instalações. Nós estamos aqui. E aquele friozinho na barriga sempre fica, né? porque são diversas atrações, ainda mais hoje que nós temos o show com o PPA, Pedro, Paulo e Alex, ah, inaugurando esse espaço. Então, pessoal que está nos ouvindo, venha participar, venha festar conosco. Às 20 horas é a abertura dos portões com os bauretes que iniciam a, a, o grande show, a grande apresentação, depois dos bauretes, claro, tem aquela apresentação oficial, onde nós temos um vídeo da cidade de Rio Negro maravilhoso que ficou. E apresentação das candidatas da realeza nesse dia de hoje. Depois nós temos Oziel Araújo e, claro, o PPA. Grande esperado. Caio, conta para nós aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, eles querem vir para cá, onde que eles compram ingressos, ainda tem alguns ingressos disponíveis, como é que eles fazem para chegar aqui, como é que vai ficar o trânsito? Tá certo, obrigado secretária Jussara, nossos nobres seguidores, nobres seguidores, então agora vamos passar a palavra ao Caio, ele que é diretor de cultura e turismo aqui do município, está bem por dentro e afinal de contas desde esse início do mês de novembro o Caio está aí trabalhando e o trabalho ainda não para. E atenção também que o Caio tem informações quanto o trânsito a partir das seis horas da tarde, Caio, uma boa tarde. Isso aí, boa tarde, Márcio, boa, boa tarde aí todo o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. Né? É isso aí, a festa está praticamente 100% aqui, né? ainda tem alguns ingressos disponíveis, tem camarote disponível, se eu não me engano é até um próximo de vocês aqui. né? É, mesas ainda tem à disposição, quem tiver interesse em comprar, entra no site oiingressos.com.br é, ou manda um WhatsApp nas nossas redes sociais, aí tem todo... Todos os contatos necessários aí para fazer a aquisição. É, falando de hoje, vamos, vamos falar sobre como, a, como chega nesse local aqui. Então, é, o nosso trevo da fios a gente já comentou durante a semana, mas vale a pena reforçar. Ele vai estar tá interditado hoje a partir, a partir das 18 horas. Então o pessoal que vem de Santa Catarina pela BR vai acessar o primeiro trevo, né? Ali na, na São Judas Tadeu, que, que dá sentido ao Pampas, aliás, ao Restaurante Fronteira, Estradão, né? Estradeiro. É, já vai acessar pela Marginal, vai até a Souza Cruz fazer o retorno e vai vir pelo acesso da Souza Cruz até o local do evento. Quem vem de Rio Negro, através da rua do Pampas, ali a rua do Detran e as ruas laterais que dão acesso à Marginal, elas também estarão fechadas a partir das 18 horas. Então é importante falar isso para o pessoal não ficar indo e vindo, não causar um tumulto na nossa vizinhança aqui. Pessoal, a partir das 20 horas vai estar tá aberto os portões, né? Quem quiser chegar cedo a partir das 20 horas, então desce lá na Souza Cruz pega a Marginal e vem até aqui o local do evento. Beleza, Márcio? Importante destacar também isso nós estamos falando na chegada, para quem vem para o parque de eventos, mas para quem está saindo, a Rua do Detran, a famosa Rua Defonso Camargo de Melo, vai ser o retorno, portanto, a saída. Perfeitamente. Todo mundo que estiver no nosso estacionamento, Márcio, eles vão sair, né, a saída principal ou a única saída do nosso estacionamento, ela dá na Rua do Detran. Então o pessoal vai pegar a Rua do Detran, vai subir até a principal ali em cima e aí vai para Mafra, para Rio Negro, para nossas vizinhanças aí. O pessoal que vem a pé também, é, o pessoal da nossa vizinhança aqui, da São Judas, o pessoal que mora aqui na, na nossa vizinhança, vai ter o a travessia segura, né? então o pessoal da Artéres também é nosso parceiro, também vai estar aqui presente, né? vai dar uma seguradinha no trânsito a cada grupo de pessoas ali, para que eles atravessem do lado, de lá da marginal até o local do evento, principalmente no, no encerramento, né? após o show, o pessoal segura ali e atravessa com muita segurança para toda a nossa vizinhança aí, Márcio. Caiu o direito de ir e vir para as pessoas que têm o seu automóvel, tem a sua condução e mora do outro lado da BR? É isso mesmo. A gente pede que esse pessoal tenha essa atenção, como o trevo aqui vai estar impedido, tem que descer também no trevo da Souza Cruz, né, e atravessar ali por, é, pela pelo outro lado ali pela pelo pessoal do Fux, ali pela aquela região, né, que também dá acesso aqui, passa pela escola ali, né, tem toda a Vila Zelinda ali, passa pela aquela região. Muito obrigado, Caio, bom trabalho, trabalho que não falta aqui, principalmente para você e a sua equipe. Exatamente, eu estou desde o começo do mês aí é, acompanhando todas as, essas estruturas e se eu estou aqui sozinho é porque a Jussara delegou e ela confia no meu trabalho, então tudo que, que eu faço com certeza reflete nela, né? então a gente está acompanhando bem de pertinho para que saia tudo 100%, eu tenho certeza, Ó, o bombeiro está aí, o pessoal da vigilância já está aí, então está tudo 100%, pode vir com muita segurança aí, o evento vai ser top hoje à noite. Obrigado ao diretor de Cultura e Turismo aqui do município Rio Negrense, o Caio Dutra. Devolvemos a palavra para a secretária Jussara para os arremates e as informações finais. Só continuando ali, falar da segurança, esse fechamento do trevo foi um pedido da Polícia Rodoviária Federal com artérias, numa reunião que a gente fez em conjunto já lá no começo, porque a gente não quer que aconteça nenhum imprevisto, Márcio. Aqui é uma festa, é uma, uma festa para marcar positivamente, por isso esse fechamento. E, claro, vamos continuar aí, falando para o pessoal que está nos assistindo aí. Então, sábado tem aquele evento para melhoridade com o Grupo Horizonte. Eu tenho aqui minha colinha, que são muitos eventos. É a marca do tempo, fazendo história. Então, às 14 horas desse sábado, quem chegar ali para esse horário não paga estacionamento. Então, vem para cá, vem conosco. Depois, nós, à noite, nós temos o concurso da Realeza, apresentação e desfile das candidatas, show com o Matheus Menin para Dançar Vaneira, show com a banda Lá Vem Ela... No domingo, a abertura dos portões com o Encontro das Etenias e a tão esperada chegada do Papai Noel que acontece em Rio Negro, que esse ano é imperdível também no domingo. Um espetáculo infantil, um show com a banda Sangue Latino e, e pessoal também aqui da, da nossa região. No dia 14, outro show nacional, que é o show com o Léo e Rafael, também uma apresentação do Henrique Dias e Banda. E no domingo, claro, não podia faltar uma Santa Missa Campal com o Padre Valmir, também ali às 10 horas da manhã. Quem chegar para a missa não paga estacionamento. Então, venham, pessoal. A gente pensou em cada um de vocês. À tarde, nós temos o sexto Adora, apresentação também no show nacional do Grupo Gratidão. E para encerrar a noite ali, um bailão com o Tia Barbaridade, e quase fiquei sem fôlego de tantas atrações. Muito obrigado. Obrigado também, fica o convite, venha participar conosco, venha festar conosco. Secretária Jussara Aide, Cultura e Turismo do município Rio-Negren, são 152 anos do município, está sendo comemorado desde o início do mês, do dia 2 de novembro, dia 15 é o aniversário, mas mesmo assim nós temos ainda outras atrações até o final do mês. Mas hoje o convite é aqui o endereço aqui, as marginais da BR-116 onde o, encontramos o parque Dr. Valmor Nartes, parque, parque de eventos, e a partir das 20 horas, portanto, liberado já o ingresso. Pois não, Caio? Lembrando, pessoal, é, toda a estrutura já está pronta para hoje de noite. Acabei de lembrar, Sara, passei pelo, pelo hotel, o PPA já está na cidade, toda a estrutura, painel de LED já está sendo montado, toda a parte do, da cenografia deles já está pronto. o camarim já está prontinho, vou levar a chefe para conhecer o camarim daqui a pouquinho, vou convidar vocês também. Então é bom saber que já está tudo pronto e a banda está aqui, porque isso é um momento de, de, de pressão aí com a gente, beleza, Marcelo? Era só isso. Tá certo, obrigado. Eu quero chamar agora também, o Clemir, para conversar conosco, por gentileza, aproxima aqui. Clemir, acompanhado do Robson, que vai contar para nós também como é que vai ser a atuação do Rio Mafra Mix. Mas antes, Clemir, conta para nós, Spinelli, coordenador, organizador dessa festa. Tudo pronto, tudo tranquilo, o que falar para os nossos seguidores nesse momento? É só vir para a festa, oito horas, está valendo e é por aí. É, eu acho que com certeza a secretária de e o Caio devem ter falado tudo já. Mas a gente tem que estar tá aqui convidando o povo realmente que a gente não mediu esforços para montar tudo aí, e é árduo, porque fica aí na reta final e a gente fica sempre tenso com é os detalhes, né para ficar tudo certinho, para estar tá uma organização, uma segurança boa para a população, mas venham para cá que a estrutura está fantástica, o PPA, que é o show de hoje, já está no hotel, já está aguardando, estamos lá fazendo a passagem de som, montando a sonorização, para a hora que der 8 horas vai estar tá tudo prontinho, só o povo chegar. E o detalhe final é aquele: venham para a festa. Ah, venham para a festa, venham para cá que estamos todos esperando vocês. Legal, obrigado. É o Spinelli, o Clemire Spinelli, conversando conosco. Robson, por gentileza, conta para nós aqui, você também que está tendo um trabalho, o trabalho de hoje, o Caio, o próprio Clemire e também a Jussara, trabalho já intensivo durante toda a semana ou antes também. Mas você começou o trabalho hoje, já terminou? Como é que vai ser a atuação do Rio Mafra Mix nesses cinco dias de festa? Boa tarde. Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos que nos acompanham. O Rio Mafra Mix com espaço aqui na festa durante todos esses dias, né? A nossa ideia é além de divulgar a festa, é trazer um pouquinho do nosso do nosso dia a dia para cá. A gente vai ter uma uma mini redação aqui, esse espaço aqui para entrevistas, é, a gente vai acompanhar o bastidor da festa, trazer essa programação, né? a programação que já foi falada pelo Caio e pela secretária. A gente também vai reforçar ao longo desses dias, é, trazer o bastidor do camarim, as atrações, né? tentar conversar com as atrações, por que não? E tá, está aqui nesses, nesses cinco dias é, valorizando a nossa festa. Né? Rio Mafra Mix é o único jornal de Rio Negro, né? junto com o município, comemorando 652 anos, na, na edição... No nosso jornal impresso também, vai, se, vai estar sendo distribuída por aqui. E também na terça-feira, uma edição especial, a edição especial de 152 anos de Rio Negro, uma edição é, cultural, uma edição histórica, que traz é, a nossa história, heróis da Segunda Guerra Mundial, que foram de Rio Negro, o, o folclore de Rio Negro, a, a história da praça, a história da cidade. É uma edição muito legal, que também a gente vai estar circulando aqui, né, valorizando essa edição, essa clássica, edição impressa. E também no nosso site, durante 24 horas, nossas redes sociais, procura lá, Rio Mafra Mix. Você vai encontrar, tanto nos stories, quanto nas publicações, no site, matérias, a gente vai estar fazendo um trabalho completo aqui. A partir das 8 da, a partir das 8 da noite, intens, intens, de forma intensa aqui, nós já estamos por aqui, né, montando, ajeitando os últimos detalhes para trazer essa, essa cobertura completa. Mas fica o convite para vir até aqui conhecer a festa, conhecer o parque e conhecer a nossa estrutura. E conta para nós também um detalhe o seguinte, ontem no comando da Câmara de Vereador do município de Rio Negro, tivemos aí é, homenagens de cidadão honorário, tivemos também a comenda e o Rio Mafra Mix como destaque do portal de notícias também homenageado. Também homenageado também, a gente fica muito feliz né? É, o reconhecimento e está o, o, sendo coroado um trabalho árduo, né? um trabalho que o Douglas começou há quatro anos, um trabalho muito árduo é, há cinco anos aliás um trabalho muito árduo que hoje é, vem sendo reconhecido, né, chegando entre os principais meios de comunicação da região. Né, e a gente sabe o esforço do, do Douglas lá atrás, a gente sabe o esforço hoje para cada dia mais, o desafio é cada dia mais se renovar, né, acompanhar as tendências e trazer a notícia da melhor forma possível. Muito obrigado, Robson, como o Xena conosco, Rio Mafra Mix, portanto, presente, a estrutura já pronta, aguardando você, Rio Mafrense, Rio Negrense da nossa região, o convite está feito a partir das 8 horas da noite desta sexta-feira, aqui, o endereço é na BR-116, na marginal da BR-116, Parque Dr. Valmor Nardes, até... No dia 15, quando é aniversário do município Rio 152 anos, e eu vi o família, claro, presente.